Olá, eu sou Melissa Lorange, bem-vindos a mais um Chá de Melissa. Hoje recebendo uma pessoa especializada em três, na verdade, em ficar em terceiro lugar em todos os concursos que participam, com exceção do último Queen's Concurso, onde ela ficou por último, por isso que ela está aqui. Mas na verdade não foi nem nenhum concurso, foi o No Limite, que as pessoas foram desistindo no meio, mas ela vai contar a história pra gente daqui a pouco. Ela que é cantora, entrevistadora, youtuber, modelo, entrevistada também. Ela que faz tudo que você quiser, ela que é artista com diploma, ao contrário de todas as outras vistas que passaram aqui, que não tem um papel pra comprovar o que elas fazem, da vida, com vocês! O Mama ai <risos> ai ah, ela também tem barba, Deixa eu esqueci de dizer. Hoje eu tô com cílios Love Mistakes 3001 Eu estou na casa de Maybe Love e Linda Mistakes Bebendo da bebida delas, usando a câmera delas, entrevistando a filha delas, é isso que é só Eu, tal qual o Boulos, invado a sua casa e faço a minha. É assim que funciona Tá, então eu gosto de começar perguntando para as pessoas que têm o desfrazer de ser entrevistados por mim, por que o nome Mama Horn uhum. e qual o seu desgraçadamento mental para fazer drag queen? <risos> Bom gente, meu nome Mama Horn é, vem de uma junção. Todas as mulheres na minha família, todas as irmãs da minha mãe, têm o nome de Maria. Então é sempre Maria Aparecida, Maria das Dores, Maria de Luz e algum apelido carinhoso. A minha mãe no caso é Maria do Carmo e o apelido carinhoso dela é Carminha. É, e a minha mãe foi assim uma das grandes inspirações para um determinado momento da minha vida. Eu queria experimentar a coisa da montação, da maquiagem e a coisa da bebida, <risos> que veio tudo no mesmo momento. Porque... A sua mãe também bebe? Então a minha mãe, ela teve um pequeno momento de drag alcoolizado, <risos> que foi quando ela engravidou de mim. Foi um período que ela estava apaixonada pelo meu pai. E ela conta que eles bebiam, e ela era super vaidosa, era leonina. Ela bebeu durante a gravidez? Tá explicada muita coisa. Então, se você pretende ter filhos, não beba. Porque pode nascer isso. Pode ter um, um, um caminho pra dar as desviadas. Assim. <risos> Mas é ótimo, é ótimo. Come só três vezes por dia. Então, e aí mama, na verdade, é minha ponta, é minha ponta, que é a mãe Maria. E Horn, que é o meu sobrenome de drag, é chifre em inglês, porque meu ascendente é touro. E eu me sinto muito taurina, gosto muito de comer, gosto muito de dormir. Gosto muito de, de beijar a, a boca, cara. de encher a cara. De ter coisas caras também. De ter coisas caras, não que eu possa ter. Mas gosta. Mas eu gosto. É tipo, também gosto de viajar, só não tem dinheiro. Mas eu gosto. Mas existem várias formas de viajar. Uma delas é tomando um drink da Alina Misty. Talvez o fazer drag seja buscar qual é o meu desgraçadamento mental. Porque eu senti que a minha vida inteira eu não dava vazão pra um certo lado que eu chamava de monstro de dentro de mim. Eu olhava pras minhas fotos e olhava para as coisas que eu fazia também artísticas, de trabalho, em teatro e tal. E eu sentia muito que assim, cara, isso não me representa, essa pessoa não sou eu eu preciso vivenciar alguma coisa que tenha a ver com estética, que tenha a ver com imagem, e que me faça desenvolver alguma performatividade. Mas que eu sabia que não estava ligado só ao fato de fazer um personagem numa obra, numa peça, numa performance específica. Então eu comecei a pirar de, sei lá, ia ter festa em casa de amigos, e aí eu fazia alguma maquiagem louca. Depois de um certo tempo, eu comecei a ir para algumas festas e me montar que eu tomei alguma forma meio louca, e o meu nome de nascimento já também não, não dizia quem eu era nesse momento. E eu comecei uma pira de construir um novo nome. E foi no caminho que, quando eu vi, as pessoas estavam me identificando como drag. Até que surgiu o Rebó-Rebolado, e uns amigos falaram... As que, ah, pessoas te identificaram como drag? Você não, não se identificou como drag? Não, como... não. Assim, quando, quando pintou a primeira noite do Rebó-Rebolado, alguns uhum. amigos do teatro falaram assim, cara, se escreve. E eu falei, ah, mas é não coisa de drag, eu não sou drag. E eles falaram, não, você é uma drag. E eu falei, não, mas eu não sei me maquiar, eu não sei, eu não, não sou drag. E aí, uns amigos do, do Le Circo da Drag, Juracy Oliveira, o Mateus, que agora é a Brilha Luna, que tá também na Coisa concurso. Maravilhosa! Maravilhosa! Dona da minha próstata. teve toda essa galera, Valência Garcia, enfim, uma galera muito bafa, que me montou, que me maquiou, que me emprestou roupa, peruca e tudo mais. E aí, no rival, que eu cheguei assim, ah, estou indo para um lugar que não é meu, pra participar de um concurso de drags, eu quero me divertir e ver o que vai dar. Depois da primeira noite, eu falei assim, bicha, eu gostei disso. E aí eu comecei a voltar para alguns lugares que eu já frequentava, como ator ou em teatro, e falar assim, cara, eu quero ir nesse sarau, eu quero participar desse processo, eu vou fazer essa oficina, mas eu quero estar tá montada, eu hum. quero me apresentar com esse nome, e eu quero dar vazão para esse estado alcoolizada, louca, de monstro, seja lá o que que seja, de drag, que, que eu estou vivenciando agora e que me coloca num lugar de comunicação, assim. Porque eu senti que quando eu comecei esse, esse movimento de montação, era um lugar de comunicação. Me levou a conhecer pessoas, a estar em lugares de uma forma que eu não tava antes, quando eu não dava vazão pra esse, esse mundo. A barba sempre teve na estética? Então, nunca foi... Uma questão. Nunca foi uma questão. Assim, depois também começaram a falar, você é drag barbada. e eu Fiquei, ah, sou, assim, isso, é, calma a boca, né, as, as pessoas gostam desse negócio, né? é, você sou, sou tudo, sou tudo que você quiser é Eu, por exemplo, quando comecei a fazer drag, eu era jovem, as pessoas me identificavam como idosa <risos> pessoas... Você tinha uma identidade jovem Eu tinha identidade, eu juro pra tudo Você jovem É o meu ID jovem, não me levava nem a mas eu tinha uma identidade jovem <risos> é... Não, mas vamos falar disso, você é um mas... artista com um diploma uhum. Que coisa louca você vê todas as pessoas estudar, um <risos> que estudaram nem o Wikipedia do que, que é mito, do que, que é, sei lá, mímese. Uhum. As bichas não sabem nem que meme vem de mímese, por exemplo, e você tem uma porra de um diploma. Você não dá a coisa na cara desses viados não, que não sabem referência? Bicha, então, tem, tem um rolê que assim, eu sinto que... Eu ocupei um espaço né na academia, de, eu fui a primeira pessoa na minha família a entrar na universidade, consegui uma bolsa. Estudei na PUC, fui da Articênica. Ih, e... já estudei? é filha da PUC? Filha da PUC. E consegui participar pesadíssimos. Claro! Tipo, isso me empoderou de várias formas. É, também fui morar fora Você Já morava vez. na Rocinha? Morava na Rocinha, eu sempre morei. Só nasci de criada na Rocinha. E aí na PUC eu tive uma, um pouco mais de relação com pessoas de outra classe social. É, morei fora duas vezes pela primeira vez na minha vida. Fui fazer intercâmbio, estudei História da Arte, estudei Cinema. Então, assim, isso, esse lugar do estudo, que é uma coisa que eu gosto muito, ele me colocou num lugar muito interessante, mas que também me trazia um peso. Eu senti, e também entrei no mestrado logo depois, então, eu senti que, assim, eu represento, de uma certa forma, a minha família, tem esse lugar, mas eu senti que também eu estava sendo uma pessoa um pouco pesada, porque o conhecimento, ele também coloca a gente num lugar de empoderamento, ele também coloca a gente num lugar de se questionar de várias coisas. Mas, eu senti que a vida precisava ser um pouco mais leve. É, é, ser esperto é horrível, né? É é horrível, exatamente. gente. Se você é burra, não, não melhore. <risos> Fica burra. Os ignorantes são mais felizes, como dizia, dizia Cazuza. <risos> e são mais pessoas... Você nunca vai se sentir sozinho. Uhum. Tem muito mais gente burra. Exatamente. Mas tem esse negócio do peso, né? De, de, de é pensar, você saber as coisas. Que aí, por exemplo, eu, eu não, não estudei arte aeróbica. Mas eu, eu imagino. O quê mesmo? Hã? Eu me formei em letras. Minha, minha, minha arte é outra arte. Eu estudei um pouquinho, mas não foi performance. E aí, por exemplo, já me ofende muito as pessoas falarem ''Ai, você é tá uma drag barbada, é o o que inventou isso.'' Sabe, assim, usar uma gringa uhum. ou alguma coisa para justificar o que você faz o seu trabalho. Uhum. Eu já fico puta. Você deve ficar puta ao, ao cubo. <risos> assim, você sabe que essa merda existe, que não tem novidade. 500 milhões de pessoas já fizeram essa merda. A bicha que tem a profundidade um PIRES Aí ele fala, ai, porque a Lagante inventou a maconha, sabe? É um negócio que não tem paciência. Mas sabe o que eu acho? Porque assim. Acho que, falando... que eu tô errada, pelo amor de Deus. Não, eu acho eu que eu não tô sim. errada, mas tem várias formas de ver essa situação. Porque, assim, eu sento. É isso, eu fui estudar teoria. Só que eu já fazia na prática é teatro, isso. performance e tal. Só que depois começou a ficar chato, porque eu não consegui ir pra cena. Eu comecei a cada vez mais a dirigir, fazer assistência, porque eu criticava muito tudo. E quando eu comecei a me montar. Nossa, não sei como é essa sensação de criticar tudo. Como é que não é, sabe? Faço nada. Mas assim, quando eu comecei, por exemplo, a ir pras festas e pra noite, e ver que, tipo, cara, existem pessoas que têm vivências distintas, de várias classes sociais, que se montam. E eu via a montação como uma arte, né? Vejo ainda. Mas eu falar assim, cara. Foda-se o meu diploma, foda-se o conceito de arte e tal. Eu quero conhecer as pessoas e trocar com as pessoas. Então eu sinto que, assim, cada mutação que eu faço, cada pessoa que eu conheço, é, é um. é um Era é, é aquele rolê do Devis, né? É tipo, cara, você aprende com o outro. Então a pessoa tá me vendo, homem, mulher, não binário, drag, artista, louca, bêbada. De repente eu esteja sendo isso nesse momento e eu aceito isso. Uhum. Sabe? Espalha, tipo, eu sou a louca do concurso? Sou. Assim, foda-se, porque o que a pessoa está achando de mim não vai mudar em nada a minha vida, mas vai mudar sim. Porque eu vou me descobrir, vou me olhar para olhar do outro, sabe? Então eu sinto que a montação veio assim para mim. Veio tipo. Ui. É, inclusive de sair de vários privilégios, porque mesmo tendo essa vivência que a gente está conversando, quando eu tava na PUC, ninguém perguntava o meu RG, ninguém perguntava o meu endereço. Sabe? Então, durante muito tempo, eu vivi uma situação que era, eu era aceitável até certo ponto. Quando as pessoas sabiam que eu morava na Rocinha, era aquele rolê, ah, mas você tá morando lá agora, né? Você tá fazendo intercâmbio. Não, a minha família é de lá, minha mãe é nordestina. Eu nasci na Rocinha. Isso causava um estranhamento, mas quando você é um boy de barba, de coque, de all -star e bonitinho, branquinho, ok. Quando você começa a questionar o seu gênero, quando você começa aí a ser não uma pode, bicha mais né? aí, aí, ah, aí, não não pode. Pode. aí você sente que o professor não quer te orientar, você sente que a sua pesquisa é estranha, que você é estranha, você já tem mais dificuldade de conseguir uma bolsa, de conseguir um orientador. E aí eu falei, cara, tem uma coisa interessante aí. É óbvio que não é sempre legal ser a bicha estranha do rolê, porque às vezes você quer só ser. Mas tem um lugar aí que eu falei, cara, eu acho que esse lugar me representa muito mais é... E ao mesmo tempo, assim, tem um rolê que uma bicha me falou uma vez. Quando você se empodera, é difícil você voltar atrás. Então, assim, hoje em dia, pra mim, às vezes é difícil, tipo, falar assim, cara, eu vou numa reunião, eu vou numa aula, e eu vou me vestir de uma forma comportada, eu não vou pintar a unha, eu vou cortar minha unha, eu não vou falar gíria. Mas assim, não. Eu sou essa pessoa. Dá cinco minutos atrás. Já tá, porque assim, cara, quando eu vou pra uma aula, eu acredito que você também te dá aula, tipo assim, eu sinto que tem uma cambada de bicha, de LGBTQ, junto comigo. Eu sabe? tenho uma experiência muito louca. Quanto mais drag eu faço, menos pinta eu dou fora de drag. Ah, é? Eu tenho esse caminho muito estranho. Não quer dizer que eu não dê pinta, mas é uma coisa mais, mais fácil do que eu mais faço de eu. Mas é muito engraçado isso. Eu tenho uhum. percebido isso, como a minha passabilidade uma pessoa só estranha uhum. e não afeminada, a, a, a uhum. aumentou, passabilidade é um termo horrível, né, mas vamos usar aqui. Aumentou conforme eu fosse fazendo tag. E conforme eu fui envelhecendo também, né. Uhum. Mas não, não, e não é nem por tipo, ah, estou aqui, tentando me encontra. Não, não, não, não, não sei o que acontece. Vamos falar só rapidamente da tá, Queen, que você é maior do que isso, desculpa. Uhum. Qual é o rolê do terceiro lugar? Bicha, eu tenho uma situação. No mestrado, inclusive, eu só não ganhei bolsa porque eu passei em terceiro lugar. <risos> <risos> o meu primeiro concurso que eu participei na vida, que era pra ser… <risos> eu vou isso. Ah, eu, eu tinha sete anos de idade. Sete anos de idade. E eu participei do concurso de quem era o melhor tiririca. E eu não ganhei. <risos> Apesar de ser o melhor tiririca, eu fiquei em terceiro lugar. <risos> <risos> A minha você não tá se concentrando, mas... assim, você fez um concurso de quem era a melhor tiririca, você ficou em terceiro e tá achando ruim. Bicho, eu era o melhor tiririca. E você tá achando isso bom. Tá, ok. É né? a prioridade também. vida. <risos> okay, o que? Ser tiririca foi importante. Seu o tiririca me fez ser quem eu sou hoje em dia. E mais do que isso, ficar em terceiro lugar. Eu chamo do muito <risos> E tá aprendemos algumas coisas nessa entrevista. Eu não beba durante a gravidez. Não tem que ser de lirica. Não que eu esteja grávida não que eu esteja bebendo. E não que eu tenha tentado ser de lirica. Não. Mama nosso chá hoje é de quê? Hoje a gente está tomando um drink maravilhoso Feito pela minha madrinha, Linda Mistakes, que você também pode fazer na sua casa. Basta clicar aqui. Ah, tá jurando que eu vou botar ali. <risos> tá jurando não, que eu vou botar a cara aqui. que chega no canal do Zorro. No do canal God. do outro, cara. É, é? Pelo amor de é. Deus. Não, e aí, quantas <risos> vezes você participou da Queen pra ficar em terceiro lugar? Eu participei 23 vezes. <risos> não, eu participei 3 vezes, ficando em terceiro lugar. Aí, quando veio a quarta vez... Você queria bastante humilhação, né? Você cansou de humilhar pouco, resolveu se humilhar muito. Quando veio a quarta vez, eu falei assim, vamos lá, vamos ajudar o rolê. Porque, assim, todo mundo que topou participar da Rosa Pitante saiu da Rosa Pitante, né? Enfim. Eu participei e fiquei em quinto lugar, porque eu queria, na verdade, toda essa trajetória foi pra conseguir uma entrevista no canal da Melissa Laranja. Porra, era só pedir, bicho, eu <risos> de humilhação. Mentira, eu não vou dizer que é só pedir, não, senão a Daaps vai ficar pedindo. Mas a Dapis pede tudo pra todo mundo. Inclusive, Daaps. Eu não vou te prestar minha perua, meu amor. <risos> é. a peruca. Peruca, na é minha não tem peruca, eu só uso peruca da Bemilove. Essa peruca também é da Memilov? A minha peruca era bem lobby. A minha peruca é peruca de babadeiras. Você ganhou um dos seus terceiros lugares? Não. Porque pô. eu nunca ganhei peruca babadeira, porque eu sou o terceiro lugar de raiz. Entendeu? Aí, na última vez que eu fiquei em terceiro lugar, me deram uma peruca babadeira, mas assim, ok, não era babadeira como essa. Mas eu uso, eu modelo, eu mandar lá perucas, aceito jobs. <risos> <risos> eu tô chocado com essa entidade tá vindo, porque o vai lá vibrando, a entidade vai vibrando, tá daqui a pouco ela já tá assim: que é? Ô moço! Tá não, mas é coisa concurso. Vamos combinar que eu preciso falar sempre sobre isso, uhum. porque eu não sei até que ponto as pessoas estão brincando, as pessoas estão levando a sério, porque eu vejo muita gente, é, às vezes vindo conversar comigo, tipo, que pena que você não ganhou, você era maravilhosa, não sei o quê. E assim, gente, a gente tem um espaço que é maravilhoso, que é a coisa concurso pra gente mostrar nosso trabalho, pra gente conhecer outras manas, pra gente alcançar outros jobs, pra gente se experimentar como artista antes de qualquer coisa. Esse rolê de competitividade, de figuras femininas, ou enfim, queer, king, seja lá o que for, é um rolê que assim, pra mim, sempre foi, tem que ser um deboche, tem que ser uma brincadeira, porque é o espaço que a gente tem. Então, assim, eu nunca almejei ser o winner da coisa Concurso. para mim, eu sou o winner da minha vida e isso já me basta muito ter que, tipo, se empoderar e tá ali, e a coisa Concurso foi um lugar que, assim, eu sinto que é o meu berço. A Miami é uma grande madrinha. Todas as manas que eu conheci durante a Queen's, e como eu participei várias vezes... Eu é conheço bastante gente. E é muito foda porque, assim, às vezes tem manas que entraram na Queens me falando que viram meus vídeos, que me admiravam. Às vezes eu fico um tempo sem ir e fico admirando várias manas daqui a pouco a gente faz um rolê junto, a gente está em outro job. Então assim, rolês como a Queens, para mim, são rolês politicamente interessantes. Da gente Bom, se é apropriar isso. desse espaço e da gente criar essas relações, assim. A minha família é drag, que é a House of the Bosch, e eu conheci muito, na verdade, no Teatro Rival. Mas a Queens, não só como muitas pessoas como você, que eu também conheci no Teatro Rival, durante a Queens, no fumódromo, assistindo uma performance, a gente fala mal dos outros, a gente se conhece, a gente descobre um lugar, fora o lugar artista de admiração, mas o lugar de criar, de construir, né? Que eu acho que é muito sobre isso, assim, antes de qualquer coisa. Tá bom, querida! <risos> Hoje você tem afeto... Olha, gente, as pessoas afetivas no meu canal. Tá na Vera pó. Quando é que você vai ficar em terceiro lugar na Vila Borde com as suas músicas? Acho que é um bom <risos> terceiro lugar pra você ficar. Bicha, olha, eu tenho um rolê com música muito forte. Mas, e assim, a Queens também foi um rolê pra eu experimentar isso. Acontece que assim, tudo que eu produzi de música até agora, basicamente, foi no rolê Queens. Então assim, quando sai da bolha Queens, as pessoas não entendem as piadas. Não, não entendem. Mas ó... Então, potência aí de você sacanear os outros. Porque House uhum. of Deboche não é deboche à toa. Já tô falando enrolado um também. House of Deboche não é deboche à toa. Entendeu? Você tem que debochar das pessoas. Tá em uma excelente oportunidade de fazer uma música debochando dos futuros governantes desse Estado. E vai governantes? Como assim? A gente vai, na verdade, a é nós. gente tá vivendo uma crise política? Eu não! Falo. Que isso? A gente, é, a gente é a gente sabe, Presente contínuo. Não precisa. Não até passado, eu não sabia disso. Pra mim é uma informação nova. A pergunta agora é: você acha que eu tô bonita? Aquela não uma pergunta. E eu gostei muito da sua dublagem no Super Drag, Silvete. Eu acho que. Ah! Ah! Ah! Ah! Mas como é que é esse negócio de casa? Hmm. De House of Debossed. House of Debossed, ela nasce do deboche. Eu acho que durante um momento eu entendi que essas pessoas que a gente se debochava o tempo inteiro de tudo, era um lugar de afeto. Então que as pessoas às vezes perguntam, ah, você tem uma mãe drag? eu falo, não, tem um pai, que é a Baby Love. <risos> e essa é a relação de afeto. Que essa pessoa que tá rindo no fundo. Tipo, as risadas <risos> do Chaves, ou as contratadas, <risos> é a Baby Love. A Baby Love hoje tá só o, o, a galera do, do Silvio Santos no fundo. <risos> lá, lá, lá, lá, lá. Um monte de mais ideias. Uma, péssimas decisões na vida. A primeira péssima decisão foi estudar arte. A segunda péssima decisão foi virar drag. A terceira péssima decisão foi atrapar House of the Boys. E a quarta péssima decisão foi o quê? Ter um canal, bicha? Pra que isso? E a, a quinta quinta foi, decisão. Foi. E a quinta decisão foi participar do canal da Melissa Morante. <risos> foi isso. Você podia ter ficado quieto aqui nem todas as outras. o <risos> Uhul! -uh -uh -uh -uh -uh. É o da raia. Bicha, então, na verdade, eu sinto muito que pra mim drag é ocupar espaço, ocupar espaço, ocupar espaço. E depois de um longo período participando de todos os possíveis imaginários concursos do Rio de Janeiro, e eu Caramba, ficando e em último lugar ou em terceiro, eram os lugares que eu tinha pra extrapolar a minha drag. Quando eu entendi que o que eu fazia também era drag, então foi uma a escola. De quantos? Não, mas não foram de muitos, eu participei, porque assim. De dois, Rival Rebolado. Um rival Rebolado eu participei, depois voltei, tive ah. simpatia. Aí da Cunha, participei quatro vezes. Ah, não. fez concurso de psique dessas festas aí, de brinca, não? Não, fez concurso do Drexel lá. É... Fiz o concurso do Niterói, que eu esqueci o nome. Legal. Mas do Drexel foi qual? Foi... O rival? Foi no rival. Ah, tá. Acho que foi o primeiro ou o segundo. Foi o que a Helena Borges ganhou. Foi o que a... Menina Blake quebrou o seu dente. A Menina Blake se jogou em cima de mim e quebrou hum. meu nariz. Ah, quebrou o seu nariz? Uhum. Hoje em dia, vocês são amigas, né? Isso é muito uhum. interessante. Pois é. Hoje em dia, eu amo a beleza dele. Eu... tô bêbado. <risos> Mas, enfim, entrar pro YouTube, na verdade, foi um, um dos lugares que eu tô tendo assim... <risos> <risos> eu tô bem bêbado, eu tô tendo eu tô Ela começou a falar aí. graça. É. Não, peraí, vamos lá! É. Entrar no é. YouTube! É. É. Eu tô numa eu tô, eu tô fase muito homem. Vai, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Entrar no YouTube, pra mim, foi uma experiência e fui empurrada pelo meu papai Drag, que é meio love, que há um tempo queria fazer algum rolê de vídeo eu tava assim, mas o que fazer, o que fazer, o que fazer? E aí surgiu, na última edição que eu participei da Queen, de fazer uma matéria pro G1. E a matéria do G1 era tipo uma enxurrada de hater. Várias mensagens horríveis. E a gente conversou, falei assim, cara, eu queria fazer um vídeo respondendo esses haters, porque é, é no mínimo engraçado. E na situação que a gente vive hoje em dia no país, é assustador também. Uhum. E eu não sei falar disso sem ser de uma forma cômica, debochando disso. Porque não é o que a gente faz com o hater. A gente debocha. É isso, porque ele não tem coragem de falar na sua cara também. Nossa, né? nunca! Você dá um berro ele... uhum. Enfim. É... E aí a gente fez um vídeo. Quando a gente fez esse vídeo, eu achei muito divertido. E eu também estudei roteiro. Então eu falei assim, cara, uma nova forma de se experimentar... Alguém faz roteiro na internet, não sou eu. E aí eu falei assim, cara, vamos experimentar. E foi legal porque eu pedi várias perguntas, as pessoas começaram a me escrever. E aí eu gostei também da experiência. É. A Maybe e a Linda também estavam querendo fazer outras experiências na internet. E elas super estão me ajudando no nos vídeos. Então eu tô me experimentando, como sempre na vida. Mas explica o que acontece. Seus... me Responde é um programa de perguntas e respostas. Onde você, aí telespectador, internauta, você que está assistindo esse vídeo do seu celular ou do seu computador, você me escreve uma pergunta, me manda alguma coisa que eu vou ler, eu vou responder no meu programa. E intercalado a isso, tenho alguns, alguns quadros do programa, como o Invasão, onde eu recebi pela primeira vez Melissa Lorante, foi a primeira drag a participar, e provavelmente a última, porque <risos> ninguém nunca mais vai querer que isso aconteça. Recebi perguntas polêmicas e politizadas e cabeçudas e falei, cara, só a Mirícia Laurange pode responder. Também terei outras collabs futuramente e também terei tutoriais. Terei. Do quê? De várias coisas. Várias tô tá Várias coisas. Tá bom, várias, <risos> coisas que eu vou várias coisas que eu vou ensinar pra vocês. Mas se inscrevam no canal, eu vou botar no final o botãozinho de inscrição. Por favor, se inscrevam no canal da Mama Horn, também se inscrevam assim, no né? Love Mistakes. E vida, eu demorei muito tempo pra ficar menos flopada. É mesmo? Hoje em dia eu sou flopada, mas sou flopada assim no nível de conforto do flop. <risos> conforto do flop. Eu sou tá confortavelmente gostando. flopada. Eu tenho pelo menos comentários. Uhum. 3, eu também tem é comentários, também tem comentário. É. Eu atingi 100 mil visualizações. Olha. 50 mil foi só eu deixando os canais é, na janela é, aberta. Aberta, aberta, aquela janela secreta, passando os negócios assim. Eu botava as playlists e ia dormir e deixava no mudo. Uhum. 50 mil eu consegui assim. <risos> vou, vou anotar aqui, peraí. tá? Então vocês <risos> se inscrevam lá. Tem que entrevista é com, com a Aquária. Ah, outra bicha! Coisa. Ai, que, que ódio desse viado! Que ódio que eu tenho. Essa bicha, uma semana de canal, foi lá entrevistar a Aquaria, do de Drag Race. Eu tenho três anos de canal e eu entrevisto essa bicha. Entendeu? Porra, ela já entrevistou uma pessoa famosa, pessoa que ganha dinheiro fazendo drag, eu entrevisto as penosas que roubam a peruca dos outros. Tipo a na Morgana. Tipo a Lana Morgana rouba a minha peruca. Cara, é, é muita cara de pau. É uma situação. A Aquaria, ah, é, assim, é isso, Aquaria. Como é que foi esse negócio de Aquaria? Bicha, eu, foi a primeira vez que eu fui entrevistar uma pessoa, na vida. Porque, acho que todas as outras coisas que eu já fiz como drag, eu pelo menos já tinha feito. Então, entrevistar alguém foi, foi muito rápido, que a gente fez na festa. A gente tinha gravado já vários programas. Olhando, acabou. Então, tinha muito isso na cabeça. A gente estava no meio da festa, e eu só tinha gravado as coisas em estúdio, de entrevista. Então, foi uma experiência, mas assim... Antes de qualquer coisa, a Aquária, ela foi um amor. E ela foi um amor com todas as pessoas da Meeting Witch. Ela tava sendo um amor com todo mundo. E isso foi reconfortante. Mas assim, eu tenho Lu em Peixes, então eu fiquei a entrevista inteira de lado, no escuro, que eu fiquei assim. babando por ela. Depois eu falei: eita, eu não vou nem aparecer no vídeo. Mas, mas é eu olharia pra vocês no lado da de é. qualquer é. jeito, amiga, relaxa. Eu olharia, porque eu sou muito bonitinha. mas a Aquari é famosa, né? Pois é, é, eu serei futuramente. Será! Lá, eu, eu sou muito fé. famosa também, no meu beco, na minha família. No, <risos> no meu beco. <risos> Amiga, não, eu acho que você tem um futuro maravilhoso pela frente. Amor. Não sei qual vai ser, mas vai ser maravilhoso. <risos> o que, que você quiser fazer vai ser ótimo. Vai dar dinheiro? Não vai. Você vai se divertir? Vai. Que é o que se importa na nossa vida, a gente se divertir bastante. Queria agradecer a sua participação. Ai, eu estou encerrando esse vídeo que eu não aguento mais. É, você é muito <risos> incrível. Eu fiquei muito feliz. Na verdade, eu botei o seu nome na boca do sapo pra você ficar em último. Pra eu poder te entrevistar, porque eu nem gosto muito daquelas outras bichas todas. Eu mentira. também Mentira. Eu amo House of Thirds, tirando a caixa. É, e aí... A caixa é qual? Não, mas eu gosto eu também mentira. da caixa. Mentira, eu gosto muito da caixa. A caixa é muito bacana. É. Não, não, mas sim. enfim, eu tô muito feliz de você estar aqui. Muito obrigado por me chamar pro seu Amor. canal. Sabe, Deus, quando essa merda, esse vídeo vai sair, a gente tá gravando <risos> aqui, tipo, que dia é hoje? Não importa, daqui a um mês. vai sair daqui a um mês, tem... daqui a um mês, sai, tá bom? Era só isso que a gente tinha pra dizer, sigam as redes de Mama Rode, estarão aqui embaixo na descrição House do of the, the bot, bot também, House of The favor. Bot. Vou botar tudo aqui embaixo, vocês vão lá na descrição do vídeo, bota mostrar mais, tem meus peitos e as redes sociais da Mama Hot, tá bom? Que não tem peito. <risos> que não tem peito. Era só isso que tinha pra dizer. Muito obrigado por assistir até aqui. Tomara que você não tenha o seu cérebro escorrido pelo nariz. Inclusive, eu já falou um monte de merda. Mas que você tenha refletido sobre como é importante ser uma bicha empoderada, estudada. E que se joga e se comunica com as pessoas. Porque ela é desse jeito, mas ela é gente boa. Até a próxima. Obrigada. Beijo, meus amores. É muito importante isso aqui nesse momento, porque assim, tem quanto tempo que eu entrevistar a pessoa da Cruz? Daqui a pouco a, a, a, a Miami vai me tirar o meu VIP de colaboradora, porque a porra das bichas não marca. É então bom. assim, se você está aqui e esse vídeo até agora, que eu vou estar sendo assim, pós-crédito, se você até agora não falou a Melissa que uma entrevista, não é a minha culpa, eu vou ficar te procurando todas às vezes não marcar esse negócio, tá? faz que nem a minha mama, a vida fala, vem aqui, eu fiz um colabio.